Bom, pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês como que coloca a pedra, que é extremamente simples. Depois de preparada, que nem eu mostrei para vocês já como que a gente prepara. Agora eu vou mostrar para vocês como que coloca. A massa é uma massa simples de areia. Areia normal, areia branca, né, de construção, mas o cimento. É areia, cimento e cal. E você coloca o corante xadrez, né, para poder dar uma amarelada nela para a hora de rejuntar. Bom, então a massa é aqui, tem gente que prefere colocar a massa na. Prefere colocar chapa a massa na parede. E eu já prefiro colocar a massa na pedra. Eu acho que é bem mais simples, mas ele vai do gosto de cada um. Né? Cada um faz do jeito que você achar que fica melhor. Eu particularmente eu coloco a massa e aí é só encaixar a pedra. Você encaixa a pedra, dá mais o da massa, Aí você... cabo da marreta. Aí você coloca o cabo da marreta. Aqui ela está colocada já, tá? Aí você pega a outra pedra. Você não precisa escolher muito, porque ela já dá... já vai dar um encaixe perfeito. Você pode encaixar ela da forma que melhor como isso aí a é pedra está colocada aí depois você pode colocar os pedacinhos só para preencher os espaços fazendo um acabamentinho, porque tem um portão. Bom, depois você vai pegar e vai dar uma limpada nela. Tem que tirar o excesso de cimento, porque senão quando você for vai dar trabalho. pode colocar muita água porque senão ele tira a massa do meio. ela ficar melhor você vai fazer você limpa ela melhor mas tem que ser no mesmo dia aí você corta aqui ó que é para frisar isso aqui é que vai dar o destaque na pele faquinha normal, aí você dá o destaque na pedra, se não fizer esse friso, ela não fica boa. Você Bom, é isso aí pessoal. É simples o jeito que coloca a pedra e ela vai ficar desse jeito e agora onde nós já colocamos ficou dessa forma aqui, ó. que ficou Só falta a falta limpeza ainda. Só falta a limpeza ainda, mas agora.